Amida peabou, correndo com protecção de caio, e clavo frustra a para ter erste help, látze. amita cabei lava, chupando o salo de lama fora de punta sem pé. Amida sentindo o vento de a tarde, sem dar e de casa de minha mãe, pensando de nada em absoluto, pero sentindo e grato placer de dar na vida a mim te patia como come a comê a oimaínta plantá patrás tipo os a mim te minha mama turja domingo ore chápi paden ipafô a mim oegi bala oegi mang oegi mitologia de fá mama Maria Santa Hosia. si ora chon ora me passa tor de France, pas. cana busca bonita bandi, sabaneta, a savaneta e mosquita a dia tarde quando comê a mim vivo sinto mi pia ten loto a si arrebata de loto hunga com bisia Corri caí feio baixo, hunga caí esconde. Pusca mal hora para me curba. Purba subi a palimata, não vi se veja, onde me tingi estressa aia. Ah, é. Ami cara de imigrante que cruza fronteira, e cara de assunto que lucha para nos bandeira, é cara de pescador, e que não quero, e é profeta. Quis futebol mani é um sport, pro baio um biaso, e senti me orgulhoso, sin comprou nele com. Amite Ami dam que não sa passa, o riba imisa na roia fo. Pisa a palavra mal para Ami? Baby bitch. Roger. Trumi para trás de mim mamas o outro. Posso me falta. Pero em falta? Juve morning. E ora cada pé. vos vez quando não mim, Papi espanhol, mijo com holandês. Ami tá papiamento com a papia co flores riba e lenga de português. Ami tá por bando. Cada pé. dita mesmo.